Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando Meu nome é René Ricardo, seja muito bem-vindo a esse canal é, Nesse canal aqui, é, sempre eu trato é, sobre é, meios né, que você pode trabalhar em casa ganhando Que tá? é o mais importante né? é, Eu sempre também falo muito sobre marketing digital Que na verdade é o que eu trabalho, né? É, mas, eu gosto de trazer é, novidades, dicas para pessoas, né? Porque as pessoas têm várias coisas que elas podem é, trabalhar né? dentro das suas casas ou não, né? Sendo profissionais autônomos ou não, né? Então, é muito importante eu dar dicas para as pessoas, né? Não importa se ela vai trabalhar de, com marketing digital ou... Vai trabalhar com outras coisas, né? Mas o importante é trabalhar em casa ganhando e eu dar dicas para essa pessoa, né? Ou para essas pessoas. Enfim, é, então eu quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você estar comigo nessa empreitada digital. E é, a dica que eu quero te dar hoje é, é da, do que eu venho falando já nos dois últimos vídeos anteriores. Se você. É, não viu ainda, então eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui em cima, né? Dos dois últimos vídeos, onde eu venho falando sobre a profissão de ser é, um antenista é, digital profissional, né? Segundo pesquisas aí que, é, que eu fiz né, pelo, pelo próprio YouTube e também por é, alguns sites que eu entrei, né? algumas empresas né, de, de telefonia digital como que trabalham com TV a cabo como por exemplo a Sky né a Sky a net a vivo a Claro essas empresas precisam eh, de profissionais antenistas né antenistas digitais né para contratar essas pessoas e justamente essa mão de obra é uma mão de obra muito difícil, de ser encontrada, porque não existe curso preparatório para isso, né? As pessoas aprendem é, de acordo com, com aquilo que elas vivem, né? E, mas, é, então, eu quero te apresentar aqui, te dar a sugestão do curso, tá? de Para ser um antenista digital profissional, certo? Que é uma boa, porque você pode ser um antenista autônomo, né, e elaborar projetos, né, projetos de eh, antenas coletivas, né, bidirecionamento de, de antenas digitais. Né, por isso que a Claro, a Vivo, a NET, né, eles contratam porque as pessoas têm que saber né, o direcionamento da antena. Né, e isso só se aprende em curso, né, tanto da empresa quanto particular. Se você tiver um, no seu currículo, o, o curso de antenista digital profissional, com certeza o seu currículo vai falar muito mais alto do que aquela pessoa que não tem o curso, né? Por isso que eu vou te dar a dica aqui do curso é, antenista digital profissional. Segundo pesquisas, a NET, a net a Claro, a Vivo e a Sky contratam e contratam muito essas pessoas porque necessitam do, do serviço dessas pessoas, né, e infelizmente não tem mão de obra qualificada, tá, então você pode ser a pessoa qualificada, né, para trabalhar nessas empresas, tá, ou então trabalhar como autônomo, gerando projetos, né, e por que não gerando emprego, né, criando a sua própria empresa de antena digital, né, venda de antena digital, e tem uma outra também que você pode... Eu tenho aqui nesse canal é, um, é, três vídeos né, falando de como você pode ser é, um profissional revender produtos da Sky. Pois é, com o um curso, com esse curso de antenista digital, você pode revender produtos da Sky, né? porque lá na Sky, é, no site oficial, você tem como fazer o curso de diretrizes diretamente pela pela Skype e lá você vai aprender a revender produtos da Sky diretamente pela sua empresa ou pelo seu pelo pela parte física né então é isso aí tá essa é a dica que eu queria te dar né se você está pensando aí em adquirir uma profissão legal aí uma profissão é, que gera muito é, há muita necessidade desse tipo de profissional então é isso aí ó é o curso de antenista digital profissional, tá bom? O link tá aqui abaixo na descrição, clica lá e espero que você goste do conteúdo que é muito bacana, tá bom? Grande abraço a todos e até mais!